Fala meus aliados, tudo bom? Pessoal, esse vídeo eu tô tirando de uma pergunta que me fizeram há algum tempo, em particular lá no Messenger, onde me foi questionado ali a minha opinião sobre qual a melhor corretora para se investir, né? E conforme eu disse ali, eu acho muito difícil falar essa que é a melhor que tem, porque as corretoras, e são várias corretoras que existem, tem muita corretora boa, elas variam muito ali em questão de taxas que elas cobram, cobra corretagem e eu queria chamar a atenção para um ponto aqui importante que é se você ainda não é inscrito no canal se inscreve agora clica no botãozinho de gostei e compartilha esse vídeo é peguei de surpresa né mas vamos lá voltando ao assunto bem existem duas coisas que eu acho assim que são principais Fundamentais ao se escolher uma corretora: taxa zero em corretagem, que seriam taxas cobradas ali no ato de comprar ações, né? Quais são os títulos oferecidos nos investimentos de renda fixa? Tem uma coisa interessante para você ver: que mesmo quando a corretora diz que é taxa zero, renda fixa, na verdade existe uma taxa ali por trás uma taxinha que vem escondida da gente, entendeu? Porque os investimentos de renda fixa nada mais são do que empréstimo. Isso é uma coisa que é simples e fácil de entender. Pensou renda fixa, pensou empréstimo. Você empresta pro governo, você empresta para empresa pública você empresta para o banco você empresta para a empresa privada o que que vai mudar ali dentro para que que esse dinheiro está sendo usado quando você entrar numa corretora você vai ver lá um banco master um pagseguro pagbank então esse pessoal aí do banco está pedindo dinheiro emprestado tem até uns bancos aí que tem lá que a gente nunca ouviu falar na vida mas tá lá e outro ponto importante é você saber se é uma corretora confiável e que você vai conseguir usar o seguro do FGC caso esse empréstimo aí que você fez para o banco, a financeira aí te dê um calote, entendeu? Porque tem uma cobertura do FGC, né? Então você pode ter um investimento ali naquele ativo, que se houver alguma coisa aí, o banco quebrar, falir, esse... Esse seguro aí o FGC cobre para você até 250 mil reais. Então, digamos assim que você tenha um empréstimo lá que você fez. Pegou uma taxinha legal em 16% no pré-fixado. Aí você colocou lá um valor, uns um 70 mil, alguma coisa assim, e, e aí você sabe que lá no final, naquela data de vencimento ali daquele empréstimo do CDB, você teria um retorno de 251 mil para pegar em 2030. Então, se lá no futuro deu algum problema, o banco não conseguiu pagar, né, a, a financeira não conseguiu te pagar, o FGC paga. Ou se der um problema antes, em 2025, o FGC cobra ali antes aquele rendimento do dia que você investiu, até o dia que foi decretado ali e ele te adianta esse dinheiro, né? Mas não são todas as corretoras que estão que dentro dessa cobertura aí, então você tem que ficar atento a isso, olhar também na hora de selecionar esse título, se está especificando ali que é coberto pelo FGC, né? Aí do, dos demais, o que você vai ter que ter em mente também é que... Quanto maior o risco, maior o lucro. Então você vai comparar o tesouro direto com os CDPs aí das corretoras, o tesouro direto está no prefixado ali em torno de 13%, né? Mas você vai achar nas corretoras uns prefixados de 16%, 15%, então vai estar tá acima, por quê? O que, que é mais fácil quebrar? Os bancos ou o governo? Entende que o governo para quebrar, todo mundo tem que quebrar antes, né? O Brasil foi para a lona aí o governo tá quebrado mas antes pensa o seguinte o governo é o último a quebrar mas bem voltando para o assunto das melhores corretoras eu quero mostrar que minha primeira corretora a no investe a no Invest tem esse layoutzinho aqui essa telinha aqui disposição das dos itens isso é uma outra coisa que é muito importante para algumas pessoas para mim não faz diferença, o importante é que tá as opções ali, eu consigo ver e fazer o que eu quero fazer. Aí a gente tem a Rico, a Rico também tem aqui essa carinha azulada com laranja, e aqui tem os investimentos, e beleza. E agora eu tenho uma outra, eu me inscrevi aqui na Isaex na Isaex eu me inscrevi essa semana. Você vê aí que ela tem algumas opções de ferramentas de trade aí gratuitas, mas eu quero focar aqui na renda fixa para mostrar para vocês que isso aqui é o que vai variar também de corretora para corretora. Então vou colocar aqui deixar só o pré-fixado. Aí a gente vai ver no Banco Master aqui uma taxa de 16,1% ao ano aqui na corretora Isaex para pegar em 2024 se você for na rico você não tem um pré-fixado você tem aqui no momento só pós fixado e na nu invest na renda fixa aqui a gente tem do banco master também pré-fixado de 16% para pegar em 2027 então você percebeu aqui na nu, na nu invest a gente tem um, um empréstimo aqui para receber só em 2027 com uma rentabilidade de 16% lá na Isa investe, a gente tem uma opção que nos paga aí 16,1% para pegar agora em 2024 e na RICO não tem. Por que que não tem? Porque as ofertas ficam disponíveis para investimento de segunda a sexta das 10 às 14:45 e depois ficam algumas opções atreladas ali ao CDI. Então você viu a diferença aí de uma corretora para outra. Ah, mas é então porque a Isa e a no Invest a opção fica 24 horas? Não, não fica 24 horas. Aqui na, na Isa e na No Invest também tem opções que foram ocultadas, foram retiradas. Mas para quem às vezes só tem a oportunidade de acessar a plataforma à noite, já fica meio puxado, né? De conseguir um bom investimento. Eles tiram, mas se você vier de dia, você encontra oportunidades melhores, 16.7%, 18%. O fato é que uma corretora muda para outra na questão das opções. Então pessoal, é isso aí. Você, tendo... aí, você tendo diferentes opções de corretora, você tem diferentes oportunidades de fazer o seu dinheiro render mais. Por exemplo, eu tenho aqui na Rico, um CDB aqui que vai vencer ainda esse ano. Que tava me pagando aí 200% CDI. Quanto que é 200% CDI hoje? Tá em torno de 26%. E esse aqui eu não tinha na ISA, na No Invest. É uma coisa que era um, é um CDB do Banco XP que é exclusivo para as corretoras da XP. Ah, outra coisa que também tem que ser pensado é nesse carinha aqui: ó IR, Imposto de Renda. Você tem que ver ele também na hora que você for investir, porque às vezes um carinha que tem aqui uma rentabilidade maior te paga menos que um outro carinha uma rentabilidade menor, mas isento de imposto de renda. Imposto de renda, às vezes, cobre uma fatia boa ali. O leãozinho não é brincadeira, não. Ó, aqui na Isa, vamos pegar aqui. Ó, eu tenho aqui esse carinha aqui, que vai em 187 dias me pagar... 13,95% ao ano. E aqui embaixo tem um outro que vai em 197 dias, 10 dias a mais, e pagar uma rentabilidade de 11,85% ao ano. É para pagar ali 2% menos. Só que esse cara vai me render em torno de R$ 1.106. E aquele outro, me pagando 2% a mais, vai me render em torno de 1.069. E isso se dá também por conta do leãozinho do imposto de renda que vai comer um pedacinho ali do seu investimento. E assim, quando você investe mais, uma coisa é investir mil reais. Outra coisa é investir dez 10 mil, cem mil. Porque quanto mais você investe, maior é o pedacinho que o leão vai comer. A porcentagem é a mesma, mas o valor nominal é maior. E também aqui para finalizar um ponto que eu acho interessante aqui da corretora IX, é que ele tem aqui uma coluna limite FGC. Então ela já vai dizer para você quanto que você tem que investir em cada título para ficar dentro do limite coberto pelo FGC. Assim eu não coloco mais dinheiro do que cobriria o FGC e porventura acabo perdendo, né? Olha que legal, então aqui nesse título que paga 14,85 ao ano, eu teria que investir 190.260 reais para receber 250 mil lá na data de destino, lá em 2024. E isso aqui as outras corretoras não tem. Se eu clicar aqui em algum aqui da, da Rico. Ele me traz a rentabilidade, diz que é assegurado, mas não diz quanto que eu posso colocar para ficar dentro do limite ali da cobertura. A no investe, é a mesma coisa, ó, a gente tem investimento, rentabilidade, garantido pelo FGC, mas não diz quanto que eu posso investir para ficar dentro da cobertura e pegar os 250 mil lá no futuro. Mas se eu colocar também um valor aqui e outro aqui e outro aqui e... Porventura, esses investimentos eram da mesma empresa ali, a PagBank, por exemplo. Então, o FGC vai cobrir para mim 250 mil do investimento que eu tinha aqui na NuInvest, Invest, 250 mil do que eu tinha aqui na Rico e 250 mil do que eu tinha na IsaEx. Aí ele cobre. É um, é um título para cada corretor. Porém, se eu investir, que nem você vê aqui, eu tenho Banco RNX, eu tenho... Várias opções de título, se eu invisto um tanto aqui, um tanto aqui, um tanto aqui, aí ele não vai me cobrir tudo, se isso aqui falir, porque ele tá, tá falindo a instituição inteira, todos os títulos, e daqui eu só vou receber até o limite de 250 mil, se isso aqui ia me dar mais de 250 mil, esse aqui é me dar mais de 250 mil, esse aqui ia me dar mais de 250 mil, perdeu 500 conto, você vai receber 250 mil. Estamos entendidos? Então se você está entendido, clica agora no botãozinho de gostei, se inscreve e compartilha esse vídeo. O seu apoio é crucial para que mais pessoas aprendam a administrar melhor as suas finanças. A gente se vê na próxima!